Muito obrigado. Vamos começar, então, a abertura oficial do LACNIC 39. Para isso, eu tenho a honra de apresentar Alejandro Guzmán, presidente da diretoria do LACNIC, e o senhor Maurício Leal, secretário de Pesquisa, Inovação e Educação Superior do Estado de Yucatán, que está aqui conosco esta manhã. A seguir, passaria a palavra a Alejandro, para que possa, então, começar. Alejandro. Bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês, para ter uma reunião a mais com o LACNIC, o LACNIC 39. Antes de começar, gostaria de cumprimentar as autoridades que estão aqui, secretário de pesquisa, inovação, desenvolvimento superior aqui de Yucatán, Maurício Leal, os companheiros, colegas do LACNIC, da diretoria, especialmente. É, Maya Cake, que não, que bom que está em recuperação e esperamos que possa estar conosco em breve. E também a todos os amigos e amigas presentes aqui e com quem compartilhamos esses espaços de colaboração. Uma bem, Boa, bem sejam bem-vindos também todos aqueles que estejam se conectando remotamente, já que nosso evento é híbrido. Temos então o evento presente, presencial e também temos a conexão remota. Há mais de 20 anos, LACNIC vem promovendo e fazendo, realizando esses eventos itinerantes. E são feitos em diferentes países da América Latina e do Caribe. Até agora, fizemos eventos em 24 cidades e 17 países diferentes da região. E por que fazemos isso? Por que vamos a tantos lugares da região? Porque essas reuniões têm, dão a oportunidade de networking entre diferentes empresas, organizações, também temos espaços para que haja capacitação e as pessoas que trabalharam no dia a dia da internet em diferentes aspectos da governança, na parte técnica, em operações e operações outros, e outros mais, para que essas pessoas tenham a possibilidade de aprender coisas novas, coisas importantes para o desenvolvimento da internet na região e para dar oportunidade de colaboração conjunta para continuar construindo a internet na região por isso estamos aqui em Mérida, no México no nosso quarto evento nesse país já estivemos quatro vezes no, no México em Cancún, na cidade do México e agora estamos aqui no estado de Yucatá estamos contentes de ter voltado para este país tão lindo, tão diverso em termos culturais, gastronômicos, nas suas paisagens. Eu tive a oportunidade de estar em quase em todos os lugares desse país. Estamos muito contentes de estar aqui. E o Catã tem uma grande variedade, uma história fantástica lindas praias, cenotes, os parques naturais arqueológicos. É, e temos uma série uma das sete maravilhas do mundo então é um privilégio estar aqui esses eventos há 20 anos não, não, há 20 anos não eram o mesmo como que os eventos que temos hoje no LACNIC 3 que foi realizado em 2002 na cidade do México teve 90 pessoas agora vamos comparar com o evento de hoje se olharmos em volta vamos ver quantas pessoas estão presentes nesse evento Bom, hoje, neste evento tínhamos 1.400 pessoas inscritas, para números de hoje de manhã, chegamos a 675, é, tinham se registrado, dos mais de do, 800 presenciais, além dos que estão participando remotamente. É um dos maiores eventos que já tivemos até agora isso mostra o grande interesse da comunidade de continuar colaborando, aprendendo, construindo juntos. A internet na região. Bom, uma das coisas, vou contar a vocês coisas que vamos compartilhar esta semana para que aproveitemos ao máximo aquilo que vamos ter. Bom, ontem já tivemos o LAC Peering Forum que teve um sucesso tremendo, uma grande participação e nos painéis, nas palestras, a possibilidade de conversar, trocar ideias, fazer negócios, acordos de peering, foi ótimo. Também temos Drive Conference and Training, temos o Fórum Público de Políticas, que é um espaço no qual queremos colaborar para ter certeza de que as políticas estejam de acordo com os interesses e atualidade dos membros da comunidade. Assembleia de Membros da Organização do LACNIC, aqueles que são membros, bom, queremos que participem, se registrem para estar lá eventos, para saber o que estamos como estamos trabalhando os diferentes aspectos. E garantir que vocês estejam comunicados, que possam participar das decisões tomadas sobre o LACNIC. Temos o Fórum Técnico do LACNIC, eventos sociais, os intervalos para café, que também não são, não são menos importantes, pois são momentos de interação, de muita conversa, relaxada, descontraída. Podemos conversar com pessoas sobre certos projetos ou negócios. Então, aproveitamos também esses espaços. Também temos os tutoriais, que são uma oportunidade para continuar aprendendo. Na sexta de manhã, teremos a reunião do LACNOGO, de Fórum de Operadores da América Latina e do Caribe e se vocês observaram algo que não foi, fez parte normal dos eventos do LACNIC foi, uma feira, foi a, a feira comercial que, que estamos tendo, começou há pouco e está crescendo, temos mais de 15 stands de patrocinadores cujo objetivo é aproximar os diferentes operadores, as diferentes organizações, a provedores de equipamentos e serviços para uma maior interação e uma interação mais direta do LACNIC e da diretoria e do staff depois, é, estamos muito contentes de estar reunidos em toda essa comunidade depois de tanto tempo sem, poder, sem podermos nos reunir já voltamos, já tivemos várias reuniões seguidas, queremos continuar crescendo, isso é uma amostra de que esses espaços são necessários importantes e que há muito a fazer remotamente as outras, quando estamos presentes, estamos cara a cara funcionam melhor ainda Queremos aproveitar essa oportunidade. Como organização, queremos reforçar o compromisso de dar a toda a comunidade serviços de qualidade, satisfazer as, as necessidades da comunidade, os nossos membros em especial, e garantir que LACNIC esteja aqui no longo prazo, para que a comunidade continue recebendo aquilo que vem recebendo já há muito tempo. Finalmente agradecer Quero agradecer ao governo de Yucatán por ser anfitrião local deste evento. Foi realmente um evento excelente. Aproveitamos muito o que temos até agora e o que falta ainda. Temos mais de 23 patrocinadores que nos apoiaram neste encontro. Aos participantes também quero agradecer. Basicamente é para eles que fazemos tudo isso. Obrigado pelo seu apoio. E um agradecimento especial ao staff do LACNIC encarregado das reuniões sabemos que é muito, isso envolve muito tra trabalho e vocês passam horas e horas trabalhando para que tudo funcione bem e nós podemos ver o resultado, o excelente resultado que vocês têm finalmente um convite para todos para que continuemos construindo a internet na nossa região, aproveitamos essa oportunidade de, de colaboração e durante toda a semana, tomara que possamos nos ver e continuar construindo a internet na América Latina e no Caribe Muito obrigada, Alejandro. Agora vou convidar o senhor Maurício. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, sejam bem-vindos. Em nome do governador Maurício Vila. Eh, sejam todos muito bem-vindos a este congresso. Nós em Yucatán estamos muito contentes de poder é, hospedar vocês fazer parte deste congresso e deste importante encontro e sobretudo é, bom fazer, fazer parte da, da importância da internet num mundo globalizado duas boas-vindas a Alejandro todas as autoridades do LACNIC claro que a todos os setores diretoras, reitores e reitoras que estão aqui conosco setor empresarial, academia Aqui estamos reunidos experimentando avanços significativos que, devido à pandemia, fomos obrigados a conseguir uma melhor conectividade, mais desenvolvimento tecnológico e aproveitar as ferramentas digitais melhor. A mão dos, das mãos do governador Bidja, a ciência e, sobretudo, a inovação é uma parte importantíssima dessas políticas públicas e para comprová-lo, temos vários exemplos que impulsionamos a, é, com a nossa secretaria. Muitos de vocês saberão que somos o primeiro estado que tem uma engenharia em cibersegurança, mas também com uma especialidade, especialização em cibersegurança. Isso não é moda, uma moda recente, nós vimos trabalhando já há dois anos na secretaria com especialistas, junto, por exemplo, com a empresa Accenture que nos forneceu muito do seu know-how e, e de empresas como vocês. O que as pessoas precisam, o que os jovens devem aprender, o que a sociedade precisa para que depois esses jovens tenham esses conhecimentos, quando terminem a carreira, os conhecimentos que são exigidos pelo setor. Essas carreiras de cibersegurança não existiam na oferta. Somos o primeiro Estado... Que em universidades públicas oferecemos essas carreiras claro que vocês devem ter ouvido de, do mestre Paulo no painel é, que nós seremos sede do congresso mais importante de ciências e tecnologia e de inovação do Sudeste americano chamado Yucatán 6 será realizado de 26 de setembro a 29 de setembro o que é importante esse congresso se há congressos toda hora em toda parte porque no sudeste mexicano nunca houve esta oportunidade se você queria um congresso desse tamanho com essas capacidades você tinha que ir para guadalajara cidade do méxico ou monterrey ano passado esperamos uma, uma participação de 5 mil pessoas no final tivemos 11 mil registros e mais de 10 mil participantes por isso que daqui nós já estendemos esse convite a vocês para que de 26 a 29 de setembro possam nos acompanhar no congresso de Yucatán e 6. Comento a vocês também, junto com o secretário da Tecnologia de Informação do Governo de Estado, que estamos lançando e conseguindo a estratégia de Yucatán Digital. O que é isso? dotar a todas as escolas e universidades públicas do estado de, de uma boa internet. A verdade é que os números lançados mostram que antes de terminar esta administração, todas as escolas e universidades públicas do, do estado de Yucatán terão internet, uma internet decente ou uma internet ideal. Outros programas que vimos promovendo por instrução do governador Maurício Vila é a redução da brecha, da lacuna de gênero. Que lacuna de gênero? Bom, é, não é segredo que nas, nas carreiras STEM, as engenharias, as percentagens de homens e mulheres está mais ou menos em entre 80-20%, e 20%, ou seja, 80% de homens, 20% de mulheres. Então, o governo decidiu que temos que privilegiar e impulsionar é, a, a, a participação das mulheres nessas carreiras por isso que do governo de estado lançamos as bolsas de estudo STEM para mulheres ou seja, todas as mulheres que é, escolham uma carreira STEM no estado de Yucatán nas nossas universidades ou seja, nas públicas é, bom, não precisam pagar nada não pagam inscrição não pagam nada é um incentivo mais para que essa lacuna quando termine esse período, nós esperemos que passe, que passe de 80 a 20 para 60 a 40. Também estivemos em coordenação com empresas para desenvolver um modelo acadêmico. Academy, perdão. Esse modelo trata da imersão das empresas com universidades, com as universidades, ou seja... Não quer dizer, não, ou seja, não é uma questão de aprender sobre licenças de software ou que é, se encham vagas, preencham vagas é, nesse campo, mas as empresas devem estar presentes neste campo para aprender as competências que as empresas precisam e querem para compartilhar conhecimentos de licenças de software, plataformas, etc., para no final ter uma retribuição. E qual é? Aqueles estudantes que escolherem este modelo acadêmico Vão se transformar em empregados de vocês Ou seja, funcionários e ativos de vocês Porque sabemos que a demanda no setor De ciência e tecnologia, de base tecnológica é muita é, Nos diziam na França que, que eles produzem Cerca de 7 mil, 10 mil engenheiros por ano E a sua demanda é mais ou menos 25 mil mas eles não imaginavam que a Alemanha, o seu vizinho, gere melhores oportunidades de trabalho. Então, desses 10 mil que eles geram, 3 ou 4 mil vão para a Alemanha. Então, a demanda da França fica com menos gente. Então, já não, não é a diferença entre o que geram e o que precisam. Mas, além disso, devemos contar o que a Alemanha lhes rouba. É, por isso, nós promovemos aqui em Nucatán a geração. Direção de mais de mais talento, de capital humano, tendo a infraestrutura nas nossas universidades estando em condições de aceitar mais estudantes é que vamos nesse caminho. No governo do, do, do, do ano passado tivemos a oportunidade de abrir mais salas. É, seis ou sete salas, este ano vamos abrir dez salas mais ou seja, em pouco mais de um ano estamos recebendo mais de um, cerca de 400 ou 500 pessoas que não podia, não tinham como entrar numa carreira tecnológica por questões de infraestrutura ou porque a universidade não poderia oferecer essa, isso a eles estes são alguns dos exemplos que vimos desenvolvendo em Yucatán todos têm a ver com o setor tecnológico ou de base tecnológica é um prazer tê-los aqui conosco acho que vai haver uma grande sinergia entre todos e é preciso levar em conta, não deixar de entender e vocês são especialistas nisso que na internet as tiques são aquilo que dá forma que modela esse novo mundo totalmente globalizado e aqueles que não se Preocuparem em fazer esses encontros e promover as sinergias com as organizações e com as uni universidades também, junto com o governo, não poderão avançar. Em nome do governador Maurício Vila, dou as melhores boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que esse congresso seja frutífero para todos e todas, e não resta, me resta nada mais a dizer. É, então, do que dar por inaugurado este congresso do registro de endereços da internet da América Latina e do Caribe LACNIC 39 muito obrigada a todos e a todas muito bem, muito obrigada Alejandro, muito obrigada Maurício, então como o Maurício já disse damos, consideramos inaugurado LACNIC 39 um forte aplauso novamente agora em poucos minutos vamos começar com a apresentação do relatório de ações da comunidade, essa apresentação será feita por Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento e cooperação da LACNIC, então daqui a alguns minutos nós começamos. Os senhores já podem descer aqui da, do, do palco.